Agora que eu estou tomando água por a recomendação médica, a minha garganta está direita Roselho, o sapão sairando toda hora. Mas eu queria pedir um pouco de atenção para vocês, para a gente sair daqui compreendendo o que está acontecendo nesse país. Eu tinha 18 anos de idade na verdade 18 anos e 5 meses quando no dia 31 de março aconteceu o golpe militar em 1964 naquele tempo a gente trabalhava em hora corrida era das 6 às 2, da das 2 às 10 e das 10 às 6 da manhã no dia que houve o golpe eu estava trabalhando das duas às dez. E a gente tinha só meia hora de janto. A gente comia em pé, porque era muito rápido. E eu lembro das pessoas mais velhas que eu, naquele tempo que tinha 40 anos, parecia muito velha, que a aparecia, é velho, que tinha 50, parecia hiper E eu lembro as pessoas defendendo o golpe militar. Eu lembro que naquela época, as pessoas mais conservadoras diziam assim, os militares vão consertar o Brasil Os militares não vão permitir que os comunistas entrem no Brasil E os militares vão acabar com a corrupção Era esse o discurso da época E muita gente acreditou Tanto acreditou que eu lembro da minha mãe Pobre coitada Dando a aliança de casamento dela Para a campanha Ouro para o bem do Brasil que era passar mal o país. Olha, e eu ainda muito jovem, que não tinha nenhuma consciência política, por alguns momentos, acreditei que o Brasil ia realmente melhorar. E demorou exatamente 23 anos para a gente recuperar o direito à democracia nesse país. Eu nunca tinha votado para presidente da República. O meu primeiro voto foi para mim. O meu segundo foi para mim. O meu terceiro foi para mim. O meu quarto foi para Dilma. E o meu quinto foi para Dilma. Ora, a nossa democracia é muito nova. Se a gente quiser pegar a eleição do Estado em 85, com a posse do Sarney pelo Colégio Eleitoral, nós temos 31 anos de democracia Se a gente quiser pegar 88 Quando foi promulgada a Constituição São apenas 28 de democracia É o mais longo período de democracia continuada nesse país O mais longo Apenas 28 ou 31 anos Eu jamais imaginei Eu jamais imaginei Que a minha geração que viu o golpe de 64 a minha geração e até essa molecada que foi pra rua para derrubar o jejum militar na campanha das diretas eu jamais imaginei aos 70 anos de idade a gente ver golpistas tentando tirar uma presidenta eleita democraticamente pelo voto popular e veja quem é que quer tirar Dilma? Veja quem é que quer tirar a Dilma. Primeiro, Telha. Segundo, Eduardo Cunha. Terceiro, Gedel. Quarto, Henrique Eduardo Alves. Quinto, Padilha. E sexto, uma pessoa que vocês conhecem, o Hélio Moreira Franco, que foi governador na verdade deveria olhar a minha vida e perceber que eu perdi as eleições de 82 para governador em São Paulo e fiquei quieto perdi em 89 roubado com o apoio da Globo e fiquei quieto perdi em 94 na maior aliança de direitos já feita nesse país e fiquei quieto perdi em 98 e, como diria o velho Prisola, vou ter tracada para ver as minhas feridas e esperar para ganhar. E nunca o eu reclamar. Nunca conseguiram eu dizer que o mandato de alguém era é legal. Nunca conseguiram para a Justiça, para tentar derrubar o que era de mim. Agora, bastou a gente ganhar 2002, bastou ganhar 2006, bastou ganhar 2010 que eles já mostraram a faceta de uma parte da elite brasileira que não gosta e não acredita de democracia que a democracia deles é quando eles estão governando a democracia deles é governar esse país para 33% da população e é isso que nesse momento está incomodando eles. eu, o vale, eu, aos 70 anos, eu já não consigo maçalar o longo prazo. Porque o longo prazo de quem tem 70 anos é bem curtido. Ou seja, o longo prazo é para vocês que tem mais 30 ou 40 pela frente. Mas eu queria que eles soubessem de uma coisa. Eu diria que eles soubessem de uma coisa. Eu, desde muito cedo, aprendi a andar de cabeça livre. E nós no destino Temos consciência Que se a gente não morrer Até os cinco anos um de idade A gente vai viver muito tempo E a gente vai dizer muito tempo Eles sabem Eles sabem Que se a gente não aprender A levantar a cabeça O donos da casa grande Coloca na verdade Uma cancaia no nosso pescoço e nós vamos ser dirigidos por esse país como se fosse gato. E eu sei por que eles querem tirar esse ouro. Eu sei. E é importante a gente dizer aqui, João Pedro, Guilherme Bônus e companheiros, é importante dizer, a Dilma me convidou para votar para o governo de agosto, eu não quis. Ela me convidou depois, eu não quis. Quando é agora, É com Lula. Eu preciso de você para a gente recuperar este país. E eu aceitei e nós vamos recuperar este país. Aleluia! Este país... gostar de si mesmo quando a gente cunhou aquela famosa frase eu sou brasileiro e não existe um esse país aprendeu a não ficar subordinado aos norte-americanos nós aprendemos que somos cidadãos igual a qualquer outro do planeta Terra e é por isso que o Brasil passou a ser respeitado eu lembro vai que antes de eu ser presidente, a gente tinha vergonha de descer em qualquer aeroporto com o nosso passaporte, parecia que a gente era traficante de cocaína. parecia que a gente era alguma coisa, sabe ruim. As pessoas olhavam o passaporte da gente, já, vazia, já mandava a gente encostar. Se fosse em Miami, já mandava a gente para o um quartinho. Depois, uma vez eu disse para o Celso Samuri, nós vamos mudar a geopolítica desse país. Eles vão aprender que eu não quero ser melhor do que ninguém, mas também não quero ser inferior a ninguém no planeta Terra. Eu não me esqueço muito, dia 10 de dezembro de 2002, eu recei eleito presidente da República. Fui aos Estados Unidos conversar com o Bush, e o Bush estava obcecado para encontrar o assassino que tinha derrubado aquelas duas torres. Era o Pilar, era o Saddam Hussein. Ele passou 40 minutos falando em guerra, falando de ataque, invadiu o Iraque. Quando ele termina de falar, ele fala, Presidente, Presidente Lula, eu quero saber se eu posso contar com o senhor. Eu falei, Presidente Bush, deixa eu lhe contar uma história. O meu país fica a 14 mil quilômetros do Iraque. Eu nem conheço Saddam Hussein Eu não tenho nada contra o Saddam Hussein O meu inimigo é a fome 54 milhões de anos <risos> Dizer mentiras, mentiras e mentiras. Inventaram um apartamento meu que vão ter que me dar de presente um dia. Pode demorar quanto quiser. Até inventar uma empresa do tal North Shore, tá, que veio do offshore. Dá-me direito para o meu apartamento. E depois nós descobrimos que o offshore cuidava do apartamento de preços dos irmãos Marinho, lá em Paradis, no as pessoas que estavam presas as pessoas que foram presas porque queriam me levar para o mas já foram soltos rapidamente e desapareceram inventaram um sítio, que é possível de Jacobitar e disseram que é meu eu tenho fé um Deus que um dia ele vão conseguir me dar felicidade porque pra ele ser meu, eu tenho que pagar pra ele ser meu, eu tenho que ter escritura pra ele ser meu não torne-se a não tem muito. é todo. o todo não é, a é todo. o todo não é Eu, eu às vezes faço um esforço muito grande para voltar a ser um é paz e amor eu não quero ter raiva eu não quero que vocês tenham raiva o Brasil não pode ser dividido entre aqueles que se acham brasileiro, porque colocam uma camisa preta amarela e os bandidos colocam vermelho a gente não pega o brasileiro por conta da camisa que a gente usa a gente pega o brasileiro pela vergonha que a gente tem na cara e pelo trabalho que a gente precisa nesse país. Eu não tenho vergonha de usar vermelho, porque o meu sangue é vermelho. Eu não tenho vergonha de usar vermelho, porque o vermelho simboliza, na verdade, a corrente sanguínea de todo mundo. Quem tiver sangue amarelo é porque está com hepatite. Por isso a gente tem que ter vergonha. Mas a gente não pode dividir a sociedade do jeito que está. No código, nós temos que dar a demonstração de paz. Esse país já foi o país mais feliz do mundo. Todas as pesquisas feitas no mundo entre 2007 e 2010, o povo brasileiro era o mais otimista, era o mais alegre, era o que aquilo estava no futuro. Vocês estão lembrados? Quando nós ganhamos as Olimpíadas na Inglaterra, a choradeira nacional Porque era uma coisa extraordinária Que a gente tava ganhando nesse país Agora me parece Que tudo ruiu Quando eles perderam da Dilma em 2014 Tudo ruiu E é bem verdade Que agora a companheira Dilma Aprendeu uma missão É bem verdade A companheira Dilma Fez uma proposta de ajuste Que nenhum companheiro dela gostou porque foi um ajuste para atender o mercado e o mercado uh! é. Não é o banqueiro, é o povo é o consumidor, é o trabalhador. É o cara que vai comprar carne. É o cara que vai nesse mercado. Ela sabe disso. Ela sabe que até agora faz um ano e quatro meses que ela tomou posse. E um ano e quatro meses que ele não dão treva para ela. Não dão treva. É como se fosse uma casa. A mãe prepara a comida para fazer e chega o filho, pega a comida e joga tá fora. No outro dia, joga tá fora. Eles não deixam a Dilma governar. Eles não querem que a Dilma governe. Eles querem trocar a democracia. E é importante a gente dizer para os nossos amigos que querem dar o golpe: aprendam cultura Lula. saibam esperar. O mundo esperou 12 anos para chegar lá. E chegou para provar que é possível um torneio eletro governar esse país com mais competência que alguns que têm como universidade. Eu acho, eu acho, você tem que ah, sair. É. Guilherme sai, me companheiros. Esse país foi o último. Outro país da América do Sul a conquistar a independência. Esse país foi o último a abolir a escravidão. Foi um dos outros a poder conquistar o voto. Esse país, em 1918, a Argentina já estava fazendo a sua primeira reforma universitária. E a gente tem que criar a nossa primeira universidade em 1922. O Peru, em 1554, já tinha sua primeira universidade. E esse país só foi ter sua primeira universidade. 400% de depois descobertas. E Isso porque a elite brasileira? Aquela cinagem brasileira, que quando tomava conta para dos seringais da Amazonia, mandava lavar a cueca dos grandes seringueiros lá em Paris. Porque as brasileiras, e eles não sabiam lavar suas cuecas. A elite brasileira nunca se preocupou que o pobre se nasce, o pobre nasceu para ser faxineiro, pedreiro, e eles é que nasceram para ter engenheiro, e nós mudamos dessa lógica, nós mudamos, mudamos dessa lógica, como para um colocando o pobre da periferia, negros, índios, meninos e meninas, que jamais poderiam entrar na universidade para disputar vaga nas melhores universidades desse país e o que é que estão provando? que não tem essa do cara ser rico e ser mais inteligente que pobre a diferença é que antes a universidade era só para eles agora eu quero que coloque eles no banco com um o pobre para ver quem é que tem mais competência que é mais inteligente tá bom para eles? Eu falo com orgulho. Eu falo com orgulho. Eu só tenho o diploma primário e o curso de Senado. Mas tem algumas coisas que eu me orgulho. Eu vou passar para a história. Como presidente que mais fez universidade na história de país, Que mais fez na história desse país E que mais vivemos em escolas técnicas. A Dilma e eu vivemos 12 anos. 3 meses e meia, o que eles fizeram no século. Nós conseguimos em 12 anos colocar 3 milhões e 800 mil jovens na universidade. Eles em 100 anos colocaram apenas 3 milhões e meio de jovens na universidade. Isso incomoda. E eu fico pensando, puta, como é que eles iam? Como é que pode então, ser um analfabeto com mastícula? O doutor Orlando estava que sociólogos, sou ciólogo. Muito companheiros, eu sei, mas eu duvido que tenha um presidente que tenha visitado o Rio de Janeiro, que eu visitei, visitado a favela do Rio de Janeiro, na construção do parque. Eu lembro quando nós fizemos o teleférico, muita gente criticou, porque pobre andar teleférico no Brasil é feio, é bom em Miami, na Flórida, é outro A gente tem que viver. O pobre brasileiro tem que ter o melhor. Ele gosta de se vestir bem, ele gosta de comer bem, ele gosta de ter carro ele não quer comer, frango, ele quer comer peito de frango, ele quer comer peito de frango, ele não quer comer moça, ele quer comer picanha, quer comer alcádea, quer comer confiné. Não sei quem foi que inventou, que pobre gosta de cheiro. Aqui para ele, velho. Aqui para ele. e achar que a gente gosta das coisas ruins isso é eles que querem pagar pouco pra gente pra gente poder ter ideia de onde gente por causa uma da linha doméstica é... eu sempre imaginando determinadas falsas vagando da que botam perfume na sexta-feira pra gente jantar e na segunda-feira as empregadas de trabalhar o mesmo perfume comprado a prestação decidiu agradecer porque quanto mais o pobre subir, mais a classe média sobe, mais o rio sobe. Mas eles não gostam de dividir o um espaço público com o povo. É assim no mundo inteiro e aqui também. A praça é só deles. A única coisa que é gostoso é que se não viramos. Copacabana é só dele, o Ipanema é só dele, o seu que é só dele, teatro municipal é só dele, cinema é só dele, restaurante de chique é só dele. Ele acha que nós gostamos de comer contigo. Ele acha que nós gostamos de comer mais do teto. Ele acha que nós gostamos de restaurante popular. Aqui, ó, nós gostamos É do bom e do melhor. É por isso que nós precisamos fazer a produção. porque acha que eu estou incitando a luta de classe. Ah, mas eu fico imaginando a raiva que eles têm. Quando vão para Marilóche, que tem um pobre indo para Marilóche. Quando eles vão visitar um delta do Piauí, um delta do Parraíba. E o um avião de 50 pessoas que ainda não sabe nem sentar direito. Não sabe nem agarrar o de segurança. Vocês que é fácil? A primeira vez que eu me engenhei ali, foi em 75 E disseram que eu ia vomitar. Eu apertei tanto ciclo de segurança que quase me corta no meio. Ou então, seja, aprendei 14 lenços no bolso. Graças a Deus não precisa usar. E isso deixa as pessoas iradas Acho quando o um restaurante. Esse porto morreu daqui. Essa piovada estava comigo. Comigo. Meu país aí, retorno de São Paulo, ele disse que defende o trabalhador. Por que ele está no nosso restaurante Como se fosse Deus. E como se eu não pudesse lá. Eu não quero dividir a sociedade entre nós e eles. Porque nesse país, ninguém. Ninguém comeu o Brasil Mas para todos do que eu. Eu consigo Eu consigo eu não duvido que tenha um empresário Eu duvido que tenha um banheiro Eu duvido que tenha um fazendeiro, Eu duvido que tenha um prefeito No meio de qualquer que diga O mula nos discriminou Eu sigo. Duvido porque eu Tratei todo mundo com a defesa Que eu quero ser tratado E é assim que a gente tem que se comportar Tratar um Do jeito que a gente tem que ser tratado E eles agora que dar um golpe na biologia a comissão acabou de derrotar a gente, 38 anos de sete, antes de tudo isso não quer dizer nada. A comissão foi de montada pelo prioridade de Jorge, é o time dele. Então o que nós temos por clareza é domingo do plenário. Domingo é que nós temos que ter clareza. E nós sabemos que nós temos que conversar com os deputados. Nós sabemos o que os empregados estão fazendo prisão para derrotar Guilherme. E a Bilba me chamou, eu falei, eu volto. Eu volto, mas a gente tem que ter outra política econômica, porque o pobre não, não é, é problema. O pobre é a solução desse país. Agora a gente luta. Então. Olha, tem um bilhão por Gental que ele vai investir no prato, vai comprar título, tipo, tesouro, ganhar é 14, e depois vai investir, vai demorar anos para gerar um emprego de 100 reais para uma mulher pobre que ela vai ver hora de pôr no supermercado, comprar pão, comprar leite, comprar feijão comprar carne, comprar uma meia, comprar um sapatinho para a criança ela vai transformar aquele dinheiro da nenhuma coisa que vai rodar a roupa de da economia e esse país possa voltar a ser feliz eu acredito nisso, eu acredito nisso e eu sei eu sei que essa luta por democracia é uma coisa importante. Do lado deles, você percebe que eles negam a política. Negam a política. Eles não gostam de política. Lá em São Paulo, não deixaram nem o Aos falar. Não deixaram ninguém o Aes falar. Sabe quem é que fala por eles? Um democrata Bolsonaro. Eles têm que falar por eles. Foi assim? Foi assim que surgiu o nazismo na Alemanha, quando o Hitler mandou presidir os socialistas e os comunistas. Foi assim que nasceu o fascismo na Itália e nós queremos dizer alto e som. Nós aprendemos a nossa democracia, porque somente a democracia é que permite que um cara como eu chegue à presidência. Que uma Dilma chega a presidente, que o um Evon Morales chega a presidente, é Somente a democracia é que permite uma rotação do poder. Qualquer um pode competir. Quando eu fui competir em 89, eu achei que o PT tinha que de olhar para me jogar a, a, a, aos leões. Tinha Pensola, Ulisses Guimarães, Alves Chaves, Maio Vai Assis, corpo até Já tem bom? Bem. Eu achei que era um azarão. E de repente eu fui o segundo todo. E de repente, se a Globo não dava uma mãozinha pro o colo, eu teria sido presidente em 89. Mas eu eu não reclamei, para ele. Porque foi bom para mim ter esperado 12 anos. Foi um aprendizado extraordinário. Eu fiz as caravanas da cidadania. Percou quase 92 mil quilômetros de barco, de trem, de ônibus, de carro E eu fui conhecer as empresas do nosso país E quando eu ganhei as eleições, eu estou lembrado Eu coloquei todo o ministério no avião E levei para conhecer os lugares mais pobres do país Porque senão, os espíritos secolhendo Brasília se olhando o Palácio Riquim, admirando os palacetes, Esquece que esse país não é feito de pavacete, é feito de pavacita, é feito de tabela é feito de casa do milho. E nós começamos a lutar, eu ia Por isso, eu quero aqui dizer que ainda falta muita coisa para a democracia. Os negros apenas eram é o primeiro passo para conquistar igualdade. Ainda falta gerente de banco negro. Igualdade. Ainda falta gerente de banco negro. Ainda falta dentista negro. Ainda falta médico negro. Ainda falta muita coisa Aonde tem mais negro é jovem no cemitério, e jovem na cadeia, porque não são ítimas. ainda, com a polícia, com a branca. A gente quer um país, aonde as companheiras do GLPT sejam respeitadas. As pessoas têm que ser respeitadas. O medo que as pessoas fizeram opção é porque as pessoas são assim. Cada um só desculpou do que quiser. E não me enche Cada um cuida do jeito que quiser. Eu vi agora a guerra que foi feita na prefeitura, nas câmaras de vereadores. Eu vi agora a educação, que falava em educação social das escolas. Eles foram no outro. Um Mas o que eles querem é a educação da novela das sete, da novela das oito, da novela das nove Onde as crianças ver o pior tipo de coisa que deveria vir com muita saudade uma a professora dando aula, lugar, ensinando para a criança o que é o seu corpo E como utilizá-lo corretamente Porque o filho dos ricos tem, o filho dos ricos tem é até professor particular Dona Marisa, pai de cinco filhos, sou contra o aborto. Mas, com o primeiro da eu vou tratá-lo com uma questão de saúde pública, porque todo tempo... então, eu... eu sei. Eu sei. Que ainda falta muito para a educação. Eu sei que ainda falta muito para a saúde. Eu sei que ainda falta muito para cultura. Mas, gente. Quando eu estava no governo, nós tentamos democratizar um pouco o dinheiro da cultura. Levar um pouquinho de dinheiro para o norte, para o nordeste. Você tem que ver como é no sudeste, que o outro do sudeste Nós tentamos mudar um pouco e fizemos um congresso e aprovamos uma nova regulamentação do, do meio de comunicação. Não adianta a gente imaginar que esse país vai ser democrático você tem uma simulação dos meios de comunicação de 1962 quando a gente tem internet quando a gente tem essa loucura que é a, a internet hoje e eles não querem mudar eles são modernos para tudo mas tudo fala, vamos regulamentar eles não querem, e eu não quero uma regulamentação tipo China ou tipo Cuba, não, eu quero uma tipo Inglaterra, tipo Estados Unidos tipo Alemanha eu quero uma regulamentação das da época, das mentiras da Veja, das mentiras da Istoé, das mentiras do Jornal Nacional, das mentiras da é que eles contam. Eu, eu ganho muita gordoada, mas não é justo eles fazerem para a Dilma o que estão fazendo. Eu acho que quando a gente sai na rua da rua para defender o mandato da está defendendo apenas o direito de uma mulher ser presidente da república a gente está defendendo a honra das mulheres brasileiras que sempre foram tratadas como objeto de cama em mesa nesse país companheiros do movimento popular companheiros dos partidos de esquerda e do movimento Companheiro da U, eu queria dizer para vocês uma coisa. Eu era um analfabeto político até entrar no sindicato em 1969. Eu aprendi a ter consciência política, aprendi a conquistar espaço e aprendi o valor da democracia e da liberdade. Eu quero avisar para eles que estão tentando dar um golpe na companheira Dil Eu quero avisar para os meios de comunicação Que fazem de tudo Menos da informação correta para o nosso povo Eu não sei Quantos anos eu tenho pela frente Depois dos 70 Qualquer seis meses A gente dá graças a Deus Mas ainda que eu tiver um dia Eles podem saber Que esse dia será dedicado 24 horas Em defesa da liberdade Da democracia quando fala para mim, Lula, fala devagar porque a imprensa vai te bater não tem problema não tem problema ô Lula, outro dia eu fui na Paulista queria que eu colocasse um colete eu não vou colocar colete nós nordestinos temos o corpo fechado temos o corpo fechado não venha com bobagem para cima de mim não sabe, que eu não tenho essa preocupação porque o dia que eu tiver medo eu prefiro não sair de casa e eu vou dizer para vocês uma coisa se eles quiserem eles vão ter que aprender que nós não saímos na rua apenas de domingo, nós saímos de segunda.